Leituras Espíritas apresenta Juca Lambisca Uma obra de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira Pelo espírito do poeta Casimiro Cunha Para vocês Meus filhos não somos peixes e a comida não é isca Leamos juntos a história do pobre Juca Lambisca Casimiro Cunha Uberaba, 17 de maio de 1961 Primeira parte, a vinda de Juca Médium Francisco Cândido Xavier Rabugento e malcriado, esperto como faísca Era um menino guloso, o nosso Juca Lambisca Toda hora na dispensa, pé macio e mão ligeira O maroto parecia um ratu na prateleira. No instante das refeições, afligindo os próprios pais, ele comia depressa, repetindo, — Quero mais! Gritava, — Quero mais peixe, quero mais leite e mais pão, quero mais sopa no prato, mais arroz e mais feijão. Dona Nicota falava, ao vê-lo sobre o pudim, — Meu filho, escute você, não deve comer assim. Mas o Juca Respondão gritava erguendo a colher. — A senhora nada sabe, eu como quanto eu quiser. Na escola, Juca furtava pastéis, bananas, pepinos, tomando a força merenda das mãos dos outros meninos. A vida do nosso Juca era comer e comer, mas foi ficando pesado e a barriguinha crescer. Gabriela, companheira, da cozinha e do quintal, falava triste, meu juca, a sua vida vai mal. Não valiam bons conselhos do papai ou da vovó, fugia de todo estudo, queria a panela só. Espíritos benfeitores, no lar em prece ao seu lado, preveniam caridosos, meu filho tenha cuidado. Mas depois das orações, o nosso juca sem fé, comia restos de prato, na terrina ou no cuité. A todo instante aumentava a grande comedoria, sujava a cozinha e a copa, procurando o papa fria. Um dia cai o doente e o doutor João do Sobrado receitou este garoto, precisa comer regrado. Mas alta noite ele foge e mais tarde a Gabriela viu que o Juca estava morto, debruçado na gamela. Muito triste o caso dele, coitado embora gordinho, o Juca morreu cansado de tanto comer toucinho. Segunda parte, A Volta de Juca, pelo médium Valdo Vieira. Desencarnado lambisca, na vida espiritual, estava do mesmo jeito e o barrigão tal e qual. Acorda num campo lindo e agora que não mais dorme, vê muita gente a sorrir por velô de pança enorme. Tem a impressão de trazer... O peso de um grande bumbo, quer levantar-se, porém, a pança cai como chumbo. Juca xinga nomes feios, faz birra choro escarcel, e pede com gritaria, eu quero subir ao céu. Surge um espírito amigo, carinhoso e benfeitor, que o recolhe com bondade nos braços cheios de amor. Deu-lhe as mãos e disse, filho, levante-se, caliande, ande. Ninguém sobe à luz divina, com barriga assim tão grande. Mas o Juca, revoltado, ergue os punhos pesadões, contra tudo e contra todos, amorrus e pescoções. Depois berre esta barriga, é grandona, mas é minha. Eu quero comer no tacho, quero morar na cozinha. Multidões surgia a ver o menino barulhento, e o juca com pontapés aumentava o movimento. Um sábio aparece e fala, o lambisca não regula, enlouqueceu de repente de tanto cair na gula. Foi preciso então prendê-lo, amarrado e furioso, o pequeno parecia um cachorrinho raivoso. Os protetores, após guardá-lo em corda segura, oravam dando-lhe passes com bondade e com doçura. Viu-se logo o olhar do Juca fazer-se brando mais brando, o menino foi dormindo e a barriga foi murchando. Os amigos decidiram, assim como um grande povo, que o Juca, a fim de curar-se, devia nascer de novo. Lambisca a dormir coitado, ele tão forte mandão, renasceu muito pequeno, um simples bebê chorão. E para esquecer a gula, cresceu doente e magrinho, só bebia caldo leve, sem feijão e sem toucinho. Oração da Criança Amigo, ajuda-me agora para que eu te auxilie depois. Não me relegues ao esquecimento, nem me condenes à ignorância e à crueldade. Venho ao encontro de tua aspiração, de teu convívio, de tua obra. Em tua companhia estou na condição da argila nas mãos do olheiro. Hoje sou sementeira, fragilidade, promessa. Amanhã, porém, serei tua própria realização. Corrige-me com amor quando a sombra do erro envolver-me o caminho para que a confiança não me abandone. Protege-me contra o mal. Ensina-me a descobrir o bem. Não me afastes de Deus e estimula-me a conservar o amor e o respeito que devo às pessoas, aos animais e às coisas que nos cercam. Não me negues tua boa vontade, teu carinho e tua paciência. Tenho tanta necessidade do teu coração quanto a plantinha tenra precisa da água para viver e prosperar. Dá-me tua bondade dá e dar-te-ei cooperação. De ti depende que eu seja pior ou melhor amanhã. Emmanuel Página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier Em auxílio à criança Dentro das tarefas que o Espiritismo nos impõe, uma delas avulta pela importância e significação com que se destaca no presente para a garantia do futuro de nosso trabalho regenerativo e santificante. Referimos-nos à imprescindível assistência espiritual que a criança exige de nós, a fim de que não estejamos descuidados no erguimento das colunas vivas do Reino do Senhor na Terra. Não levantaremos um edifício sem assegurar a firmeza dos alicerces. Não escreveremos um livro sem antes penetrar o sentido do alfabeto. Não chegaremos a produzir uma sinfonia sem abordar os segredos primários das notas simples. Não colheremos em seara feliz sem sacrifícios na sementeira. Como esperar o aprimoramento da humanidade sem a melhoria do homem e como aguardar o homem renovado sem o amparo à criança? o menino de agora dominará depois. Na urna do coração infantil reside a decifração dos inquietantes enigmas da felicidade sobre o mundo. Façamos de nossos templos de fé espírita cristã, não somente santuários de socorro às aflições e aos problemas da experiência humana, mas também lares de adestramento espiritual, com vistas à plantação do bem, onde nossos filhos encontrem a primeira escola de comunhão com o Senhor e com o próximo. A recuperação da mente infantil para o equilíbrio da vida planetária é trabalho urgente e inadiável que devemos executar se nos propomos alcançar o porvir com a verdadeira regeneração. Na criança, ergue-se o amanhã. Talvez, por isso mesmo, à frente da multidão aflita, proclamou o nosso divino Mestre. Deixai vir a mim os pequeninos. Dirijamo-nos para o Cristo, conduzindo conosco os tenvos corações das criancinhas e, mais cedo que possamos esperar, a terra encontrará o caminho glorioso da paz imperecível. Emmanuel Página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier